Boa noite a todos, meu nome é Selene, farei a previção do Evangelho nessa noite. Uh, convido inicialmente que vocês possam fechar os seus olhos, colocar-se numa posição confortável, deixar-se continuar envolvidos por essa música, pelo ambiente de serenidade e tranquilidade que nos cerca, Inspirando e expirando de forma a deixar embora as preocupações, a correria do dia de hoje, as preocupações e as dificuldades. Vamos assim acalmando a nossa mente, acalmando o nosso coração, para que possamos inicialmente cumprimentar os mentores dessa casa, cumprimentar o nosso anjo de guarda, esse nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos incluindo, nos ajudando nos momentos difíceis e se alegrando com as nossas vitórias e conquistas. E assim, vamos colocando em nossa mente a figura de Maria, nossa Mãe essa mãe maravilhosa, amorosa, que sempre nos pega pela mão, que sempre está ao nosso lado, que nos envolve sempre com o seu manto azul de proteção, mesmo quando não nos lembramos da sua existência e da sua proteção. Assim, já envolvidos por Maria, possamos... Colocar em nossa mente, em nosso coração, a figura de Jesus, nosso irmão, nosso mestre e nosso guia. Deixemos, deixamos nos levar pela sua missão de amor, pela sua paciência, pela sua serenidade e tranquilidade. Para que assim, amparados por Maria e por Jesus possamos nos dirigir ao Pai da Vida, agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados nesta família, né, neste planeta, de estarmos encarnados vivendo a vida que vivemos hoje, pois é dela que tiramos os nossos aprendizados e que nos permite evoluir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 mas livraram-nos do mal. Que assim seja. Muito bem. Uh, há, o tema da noite de hoje é a parábola do semeador. Uh, Jesus né, sempre falou em parábolas, porque não só ele, né, também como os senhores da lei usavam muito... A, a ideia de trabalhar por meio das parábolas, para poder explicar as verdades e para dizer aquelas verdades que até na época não éramos ainda maduros o suficiente para entendê-las. E a parábola, cada vez que a gente lê, a gente uh, faz uma interpretação, né? Essa, esse tema, por exemplo, da parábola do semeador, não é a primeira vez que eu faço a preleção, né? E uh, é possível cada vez que, que eu vou ler, tenho certeza que se eu fizer uma outra vez, eu vou ter uma, conseguir enxergar uma coisa diferente em cada vez ao interpretar. Então, uh, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ser Perfeitos. Esse capítulo, ele vem nos, nos mostrar o que a gente tem que fazer para se tornar um homem de bem, para se tornar um bom espírita, um bom cristão e a gente conseguir uh, subir um degrauzinho na nossa evolução. Né? Então, o que a gente precisa fazer? E a parábola do semeador vem, nos convida, vamos dizer assim, a refletir sobre o o que a gente faz com o que a gente aprende dos ensinamentos de Jesus. Né? Aí ele faz algumas comparações aqui, eu vou ler um trecho para quem não se lembra né, uh, ao pé da letra do que ela diz e se lembrar. Então ele diz assim, aquele que semeia saiu a semear e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo, logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinhos e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, sem por um, outras sessenta e outras trinta. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ele continua depois até... Volto um outro trechinho daqui, mas para a gente se recordar da parada, Então, vamos tentar interpretar. Ela nos mostra alguns aspectos. O primeiro é a questão do semeador. as questão das sementes e a questão do solo, onde as sementes caíram. Então, vamos começar com o semeador. Ele fala assim. Aquele que semeia saiu a semear. Que significa, olha, ele não está dizendo assim, ó, aquele que semeia, né, o semeador, ele que estava chovendo, ele não foi semear, ele esperou a chuva passar. Ele não está dizendo assim, aquele ele esperou passar, estava era, era, o um sol muito quente, ele não foi. Simplesmente ele está falando assim, aquele que semeia saiu a semear. E é o convite para a gente buscar a nossa perfeição, né? Nós, enquanto que conhecemos um pouquinho da, dos ensinamentos de Jesus, estamos saindo a semear, né? Uh, o trabalhador espírita, por exemplo, que ele está ele saindo a semear, ele está colocando algumas condições para... Uh, estou dizendo trabalhador espírita Porque tem mais depois um, um item aqui Que ele fala da questão do homem no mundo né E do homem de bem ali E que dá pra gente interpretar bem o nosso papel uh, Lógico, a partir do momento que você conhece a doutrina Que você busca colocá-la em prática O seu dever, vamos dizer assim O seu compromisso Aumenta ainda mais Mas independente Da gente ser espírita, de ser católico Ou de ser evangélico Mas eu enquanto conhecedor De um mínimo que seja Do ensinamento de Jesus Eu estou saindo a semear Independente aonde, Onde a minha semente Vai estar sendo necessária Então é Esse o convite Como eu disse da outra vez uh, Que eu falei que eu fiz essa prevenção, eu perguntei, né, pedi para a gente refletir sobre a questão do qual tipo de solo que é hoje. Hoje, eu pergunto aqui, né? que tipo de trabalhador, de semeador eu estou sendo hoje? Uh, eu sou aquele que, como está escrito aqui na parábola, não tem tempo quente comigo, está chovendo, está frio, está calor, estou tá doente, não estou... Eu chamo, eu estou pronto a ir. Ou eu coloco algumas condições, porque às vezes eu coloco a condição para mim mesmo, né? então eu quero, eu quero me justificar para mim mesmo, hoje eu não posso ir lá na, no Evangelho porque eu estou cheio de serviço aqui, ah, hoje eu não posso ir porque eu vou, vou fazer tal coisa, mas depois eu faço. Às vezes não precisa ser, nem vir na casa. Fazer o evangelho no ar. Né? Então, quando eu estou fazendo... Nem que eu esteja fazendo comigo mesma. Sozinha. Eu e o cachorrinho. Eu e o gatinho. Eu e os meus, meus móveis lá da casa. Eu uh, estou semeando. Certo? Então, E às vezes eu coloco condições para eu fazer essa semeadura. Jogar, ser o semeador, o trabalhador. Aí depois, um outro... Porque veja, que ele, só mais um, um aspecto, né? Para a gente refletir. Será que eu consigo sair para semear? que eu consigo jogar as minhas sementes independente de qualquer situação? Hoje está até mais fácil, né? que a gente não, não precisa nem vir aqui para casa. Eu tenho lá o Facebook que eu, que eu posso uh, ligar a qualquer hora. Né? eu estou aberta a isso um, e outro ponto né para a gente pensar na questão das sementes O que seriam as sementes as, não só a palavra de Jesus né os ensinamentos de Jesus os mandamentos de Deus mas as minhas atitudes. Mais do que palavras O meu exemplo A minha ação Vale mais do que qualquer coisa Então Eu estou espalhando Que tipo de semente que eu estou espalhando Onde eu estou Na minha família No meu trabalho Com os meus amigos Eu sou aquele que está sempre pondo lenha na fogueira Para ver o circo pegar, O circo está pegando fogo Eu vou lá, jogo mais álcool ainda Para atiçar o fogo ou eu sou aquele que busca não julgar, buscar entender da melhor forma possível. Então, aí está a, o tipo de semente que eu estou espalhando na minha vida. Né? Então, uh, para a gente refletir um pouquinho. Às vezes eu não preciso nem passar uma semana inteira, um mês inteiro na minha vida ao longo dos meus anos de vida. Mas vamos pensar no dia de hoje. Hoje, que semente que eu espalhei na, lá no meu serviço, lá na minha casa, com os meus filhos, com os meus netos, com o meu companheiro ou a minha companheira. Que semente que eu estou espalhando. Né? A gente vê hoje em dia as pessoas, uh, há, eu diria que não é nem pavio curto, a pessoa está sem pavio mesmo, né? Bastante, né? Porque a pessoa... Hum, não adianta, não tem jeito Por que, que eu vou gastar Minha saliva com ela? né? Vamos pensar, gente Quem é professora aqui, né? A gente gasta a saliva 500 mil vezes Com o aluno mesmo, aquele que você sabe Que tá difícil de entender Mas a gente não desiste A gente está lá, firme e forte Todo santo dia Briga, depois faz as pazes Depois volta de novo mas a gente enquanto professor, a gente está, não desiste. A mesma coisa a gente, enquanto cristão. A gente não pode desistir do outro. Às vezes a gente precisa dar um tempo para o outro respirar, mas não dá para a gente desistir uh, do outro. E aí vem o outro aspecto, que é a questão, ah, eu falei para vocês aqui desse, uh, desse item, desse vivendo Evangelho. O que ele fala sobre as sementes. Eu achei, assim, muito bonito. Então, ele, uh, o nome, o item é Duas Sementes. É referente à parábola do semeador. E ele fala assim. Fala com brandura. Vamos pensar hoje em dia, né? A gente manter, lógico, é fácil manter a brandura, a calma na hora que está assim aqui, sereno. Né? Eu tenho um tom de voz alto, mas... É fácil falar manso na hora que a coisa está mansa Mas no momento que necessita né? Encoraja com fé Ouve com atenção Escreve com amor Age com tolerância Dialoga com carinho Ensina com paciência Responde com perdão Pondera com caridade Ampara com esperança Trabalha com correção Analisa com misericórdia Convive com fraternidade Compreende com benevolência Se a gente analisar né, As ações que estão propostas aqui né, A questão De como falar, de como ouvir De como compreender né, Da gente procurar não julgar Essas são as sementes Que a gente tem que espalhar através dos nossos atos Quando eu escuto Lá no jornal Aquela tragédia que está acontecendo lá uh, longe ou às vezes aqui tão pertinho, né, que às vezes é o meu vizinho que está vivendo uma guerra maior do que a da Ucrânia. Uh, agora, será que eu consigo uh, ajudar ajudá-lo sem julgar a situação? Né? É, é uma coisa difícil, né? Mas que a gente não pode. Uh, desistir, que a gente tem que continuar semeando. E aí ele encerra assim, palavras, atitudes e gestos são sementes que lanças à tua volta no campo da vida. Não importa onde elas caem, se brotam ou não, o importante é que sejas sempre o um semeador do bem. Então, a gente com as nossas palavras, com as nossas ações, independente do lugar ou para quem que a gente está falando. Certo? Uh, eu preciso lançar a semente. Uh, vindo pra cá, eu tava lembrando, né? Uh, agora eu não sei aonde foi que eu vim. Uh, eles estão uh, jogando sementes na Amazônia. Teve uma época um tempo atrás que foi na Mata Atlântica, que eles jogaram muitas sementes na, na Mata Atlântica, por conta do reflorestamento. Agora é um grupo que jogou na... Eles pegaram uma caixa grandona e jogaram de helicóptero, de helicóptero não, né, de avião, e eles abriram e sai aqui um monte de sementes. Será que aqueles milhões de sementes que estão lá vão todas a árvorezinha? Não sabemos. Mas o que importa é essa ação de espalhar sementes. Porque em algum lugar ela vai cair, em algum lugar ela vai brotar. Porque às vezes eu falo uma coisa que hoje, para mim, às vezes, nem teve tanta repercussão. Mas para alguém aqui, pode cair aqui ou na, na situação, cai como uma nuvem. Quantas vezes eu estive sentada, e, na verdade, isso é que eu estou falando para mim mesma hoje. Uh, quantas vezes eu estive sentada e disse, nosso parece que eu em muito de escutar isso. Né? Então... É uma semente que foi lançada. O resto pode não ter sido, uh, fazer efeito para ninguém, mas se fez para alguém já está de ótimo ponto. Se não fez para ninguém, mas num determinado momento, ele vai lembrar da situação e vai uh, germinar -o. E aí, um outro aspecto é a questão do solo, né? Que a semente cai no solo à beira do caminho, vem o passarinho e come, a semente cai em solo rochoso não tem muito espaço, ela vai, ali mas não tem espaço para semente, vem o sol e ela morre, e no espinheiro que ela abafa, até que ela cai, né, numa terra boa e produz muitos fios. Então, o que que isso significaria, o que que isso, dentro de, da busca da perfeição nessa encarnação, o que isso nos faz pensar? Que tipo... De o que eu, como eu estou interpretando O que eu estou fazendo Com as palavras que eu escuto aqui Eu estou deixando que os pássaros venham Tem uma interpretação legal que eles falam assim Que o pássaro, elas são as coisas materiais Então seria a briga da questão da pessoa, a pessoa materialista Ela é né? muito apegada Ela até vai na, na casa espírita, ela vai na igreja, ela vai no culto, porém, na primeira como ela está focada em outra coisa, na primeira dificuldade que aparecer, ou na primeira coisa mais fácil que apareça, é naquela que ela vai. Então, o passarinho vem, né? E come a semente. Então, vem o mais fácil, ela se deixa levar pelo mais fácil e uh, a semente não, não produz. Eu escuto, né? escutei mas nem, nem sequer eu processei. Aí depois ele vem a, a outra parte, cai no lugar uh, pedregoso. No lugar pedregoso eu ainda tenho ali a questão da que o sol queimou, né? É a, a nossa briga entre o material e o, não, e, e o materialismo e a espiritualidade. Eu vou, eu vou lá, eu escuto, eu pratico, mas chegou a hora da dificuldade, ai, não dá certo, tá vendo? Tudo acontece comigo, não dá certo, eu tento fazer, mas não é, não é para mim isso. E aí, o que eu faço, eu me afasto. Então, a semente até cai, mas vem o sol, queima. Né? Aí, diante, então, diante... Do pequeno problema que dê, eu já tô, é que nem a gente fala da paciência, né? Eu sou muito calma, né? mas não me irrite, porque se me irritar, vai ver quem eu sou. Então, eu não sou uma pessoa pacienciosa, né? porque a paciência é exatamente na hora da irritação. Então, eu sou calma na hora que tá tudo lindo, maravilhoso, né? Então, é a mesma coisa as dificuldades só aparecer uh, como que eu faço? eu deixo ou então eu sou como o pedrego que caiu lá no, uh, no espinheiro que abafou veio o problema eu, eu já nem vejo mais nada eu já me desespero e eu corro dali né? então é, é uma reflexão para a gente levar para a semana e analisar como a gente age diante das muitas dificuldades, né? Porque dependendo do lugar que a gente trabalha, dependendo da família que a gente tem, cada mergulho é um flash, né? A gente tem não, não tem são fortes emoções, mas como que eu lido com essas fortes emoções reclamando, né? Se eu sou aquele que fica reclamando é porque a semente caiu, o pássaro levou, o sol queimou e o o espinheiro abafou, né? Uh, todos eles são a mesma coisa, se analisar. Todos eles não são firmes no propósito, que é compreender o problema e buscar encontrar o porquê que aquilo tá acontecendo e buscar a solução. E a solução está onde? Muitas vezes dentro da gente mesmo, mas quem vai mostrar o caminho é a nossa conexão com Deus, com a espiritualidade até que ponto eu estou colocando os ensinamentos uh, que eu aprendo aqui, os ensinamentos de Jesus em prática já pensaram se a gente estivesse vivendo lá na, na Rússia, nesse, na, Rússia não, na, na Ucrânia nesse momento vocês já calcularam que dificuldade que a gente, aqui a gente vai sair daqui e a gente tem a casa da gente esperando. Muitos podem ir com o seu próprio carro. Né? E a, se a gente ver alguns depoimentos das pessoas que estão lá, eu, eu vi uma senhora ela fala, falando a senhora fala um pouquinho mais velha que eu. Ela uh, disse assim que até há 15 dias atrás ela tinha uma casa para morar, ela tinha um carro na garagem e agora ela estava morando lá no no bunker, lá no no porão e caçando água para beber e às vezes, às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente reclama do que tal tá o calor, porque os, porque a casa tem alguma coisa, porque o vizinho olhou torto, porque eu passei o dia, porque ele reclamou que a lanterna estava acesa né? Enfim, a gente uh, quando a gente faz isso a gente está indo longe. Quando a gente faz isso, a gente não está semeando. Ou melhor, a gente está semeando a semente da discórdia. Porque a semente da discórdia também é uma semente. E é também uma escolha que eu faço. Então, o que vai sair da minha boca, né, como a gente está A Catarina falou isso no Evangelho da semana passada, pensando na questão da quaresma. Jesus falou isso, o Papa reiterou no discurso dele, no discurso que eu não me lia dele recentemente, que o, o importante não é o que vai entrar na, em mim, é o que vai sair da minha boca, né? Então, o que adianta eu comer carne, eu fazer a quaresma, da, eu fazer o sacrifício do chocolate, do que eu gosto, porém, eu não faço o sacrifício de ter paciência, com a pessoa que está do meu lado, de ter empatia com a pessoa que está do meu lado, que é também, que se enquadre também dentro dessa parábola. As sementes que eu estou jogando, o fato de eu semear e como ela vai cair dentro de mim. Então, que a gente possa sair daqui refletindo, a gente está próximo à Páscoa, né? Eu nunca vi o mês de março passar tão rápido assim que nem esse mês, porque na escola, o ano acaba, mas março nunca acaba. Até chegar dia 31 é longo. Esse ano a gente já está no 29, acabando o, o mês uh, que voou. Né? Então, a Páscoa falta pouco, falta uns 15, 20 dias aí. Que a gente possa, que a Páscoa vença o quê? A passagem, né? a renovação, esse recomeçar. Que a gente comece a Páscoa já hoje ao refletir sobre essa parábola. Ao refletir as sementes que estou jogando, ao refletir o tipo de semeador que sou, ao refletir o tipo de pessoa que sou que permite que a semente caia em mim e frutifique, ou então que ela hum, seja abafada pela situação. Esse é o convite que eu deixo para vocês. Né? Se eu... Hum, se eu não conseguir, não se encontrar até a Páscoa, né? uma Feliz Páscoa para todos. Mas uma Feliz Páscoa no sentido da Páscoa, dessa, desse semear, desse, uh, desse recomeçar e desse refletir sobre o que a gente precisa cada uh, se tornar melhor. Convido agora que vocês fechem os olhos novamente para a gente poder fazer Nesse momento, a doação das nossas melhores energias. Vamos novamente nos envolver pela música. Vamos novamente nos conectar conosco mesmo. E nos conectar com esse ambiente, reconectar com esse ambiente. Vamos inspirando e imaginando dentro da nossa mente flores perfumadas, as nossas flores preferidas e que possamos imaginá-las no centro dessa sala, cada um de nós colocando ali um, um galinho, um raminho, um botão, para fazermos um buquê multicor, um buquê multiperfumado, e com o nosso pensamento, levar este, este presente, esse ramalhete de flores, de cores, de perfumes, mais acima de tudo, de boas vibrações para a nossa casa, para cada um dos cômodos de lá, para aqueles que lá ficaram, que possamos levar para um os nossos locais de trabalho, Possamos levar aos asilos, aos leprosários, aos manicômios, às penitenciárias, aos lares, presos pela discórdia, presos pelo materialismo, presos pela falta de humanidade e mesmo de alimento. Que possamos levar esse buquê maravilhoso aos governantes deste planeta. E, em especial, aos países em guerra, aos governantes desses lugares, para que eles possam serem tocados e pensarem na justiça e no melhor para a população possamos trazer de volta esses perfumes para nós, invadir esta sala, invadir a nossa mente, o nosso coração e o nosso caminho durante esta semana. Que assim seja. Muito obrigada.